todo o zelo, todo o cuidado. Infelizmente, mais uma vítima de violência doméstica. Nós acompanhamos aqui esse caso até... ...9 horas da manhã, ainda não havia um desfecho. Graças a Deus, eles estão bem. Essa senhora e os filhos. E os filhos que vão precisar muito dela agora. Muito dela mesmo. Mas ela tem carinho e amor a dar, assim, o quanto quiser, não é? Pelo amor que ela tem por essas crianças, eu tenho certeza que eles vão superar esse momento, tá? Graças a Deus terminou bem. Nós vamos ficando por aqui, vem chegando para você o Fala Brasil, tá? 11:50 h 50 tem balanço geral, 6 horas da tarde, Cidade Alerta Rio, e amanhã, daquele nosso jeito, eu, você, você e eu. E tem surpresa na Record TV, fique ligado, 11:50 h 50 no balanço, tchau, fique com Deus.